Aí seus bonecos, soldado aqui, novamente depois de subir, tô brincando, tô brincando. Bom pessoal, é, tô fazendo esse vídeozinho aqui bem, bem curtuzinho sem edição, sem nada, só pra falar pra vocês o que vem acontecendo, né, esses últimos dias eu não, não postei alguns vídeos, eu tô uns três, 10 três dias, quatro dias sem conseguir postar vídeo, por algum, alguns motivos pessoais, né, Alguns motivos pessoais, está resolvendo algumas coisas pessoais que estão tá acontecendo, que deixou bem chateado E também sobre a BGS, né? Mais um motivo desse vídeo é sobre a BGS Então, para falar pra vocês, se eu ia, se eu não ia, eu vou! Eu vou estar tá lá na BGS e se você, né, porventura, vai estar tá lá, vai, vai comparecer lá na BGS pra ver outras coisas Se, se der lá, né, passar desse estrada do Crossfire, eu vou estar tá lá, no, no, no, ver na final lá da, do, da CFS, então eu vou estar tá lá Se você for lá, chega no boneco Dá aquele abraço, dá aquele Aquele cheiro, vê se tomar banho Vê se tomar banho primeiro, Vai eu vou estar tá lá E se você chegar, soldado dá uma, Tira uma foto comigo aí. Né? Dá, tem um código Eu falei, tem, vou ter alguns códigos Lá pra vocês, então quem tiver lá Quem colar na BGS, cola lá no soldado Procura o soldado lá, que o soldado vai ter alguns Códigos, alguns presentinhos Pra vocês, tá bom? Então, é isso. E também, né, é, para você que não sabe, eu já falei nas lives, já falei no Facebook, já falei, eu vou falar aqui no YouTube novamente. É, eu voltei ao trabalho, né, eu retornei ao trabalho com algumas restrições, como vocês sabem. E isso, o, o, os vídeos que eu tinha, a maioria... É, tem alguns, bastante vídeo gravado ainda, mas eu tô tendo é, problemas para editar, né. Por quê, soldado Porque eu, eu entro... 5 horas, eu saio de casa 5 horas, 5 e 10 da manhã e só chego em casa 8, 9 horas, quando não tá chovendo. Então tá bem correria. Então eu chego, já como alguma coisa, faço um negocinho outro e já tenho que dormir, para eu perco a hora do outro dia. Então de segunda a sexta tá bem complicado. Eu já falei pra vocês aí no Facebook, já falei pessoal na live aí de, é, de sábado, mas tô explicando aqui pra vocês que não está atentado, você que não tava tá sabendo. Então tá bem complicado e bem corrido. Né, o, o sensor é o que me ajuda na edição também está trabalhando bastante então está ficando corrido para ele também eu tentei ver um outro editor para dar para estar tá apoiando para estar tá somando com a gente mas infelizmente ele não não aceitou né porque é complicado mas eu vou estar tá tentando aí estar tá pondo os vídeos em dias para vocês prometo que não vai ficar tanto tempo sem vídeo né? os vídeos principais vai ser segunda quarta e sexta Tá bom? Fica tranquilo. né? E a live, todo sábado vai ter a live. Sábado agora não vai ter porque eu vou estar na BGS. A BGS começa quinta, sexta, sábado e domingo. né? Dia 12 e 13 de outubro eu vou estar na BGS. Sabadão eu vou estar o dia inteiro lá. Domingo eu não sei se eu vou estar o dia inteiro. Mas provavelmente eu devo ir domingo também. Não sei. Mas sábado é confirmadíssimo. Eu vou estar lá assistindo a CFS. Eu vou estar lá no stand. Então procura nós lá, boneco. E. É isso! É guerra, né? É complicada, a vida é cheia de, de obstáculos. Enquanto a gente viver, todo dia vai ter lutas, cara. E todo dia, é, Deus vai dar força pra gente vencer e pra gente batalhar e passar é, por cima das dificuldades, tá bom, meu querido? Então, se você tá aí, é, tá passando algum momento difícil, tá passando alguma dificuldade, não desista, tá, meu nego? Não desista, tenha fé... É, peça do seu jeitinho, da do do sua maneira de falar, peça força pra Deus antes de dormir, ou na hora de se acordar de manhã, eu falo, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me dá direção. Fala do seu jeitinho aí, ah, soldado, mas não sei falar, fala do seu jeitinho que eu tenho certeza que Deus vai te, vai te abençoar e vai te dar a direção pra você fazer, né? Por quê? Por que você tá falando isso, soldado? Não sei. Alguém tá precisando disso, né? A gente sabe aí que esses últimos anos foram bem complicado tem muitas pessoas sofrendo né com depressão com ansiedade com medo com síndrome do pano e muitos outros problemas aí que da dessa última geração né então é eu vou falar pra você falar pra você não, não tenha medo não não desista do seu sonho não desista dos objetivos por mais difícil que esteja por mais complicado que está meu parceiro vai, vai dar tudo certo já deu tudo certo vai em frente Luta e sacode a poeira para vencer cada dia, vencer um dia, um dia por vez e vai dar tudo certo. Meu eu falo isso também porque é vocês não sabem. No ano retrasado, eu fiz uma cirurgia, doutor tornozelo Fiquei quase um ano parado, passei muita, mas muita dificuldade, né? Mal me recuperei dessa cirurgia. Infelizmente, a minha mãe veio a falecer também em novembro desse ano passado, agora quase no Natal. Então foi uma perca bem complicada para mim. Foi algo muito difícil de lidar. Mas Deus tem dado força dia após dia. Eu, eu sinto muita foda da minha mãe. Não gosto nem de falar dessas coisas porque né, dá, um, dá um, uma tristeza. Mas é, eu fico feliz por saber que ela está num lugar melhor. Né, que ela está com o nosso papai do céu, firme e forte lá. E Deus contou com ela. E isso é que me consola todos os dias. Né? Mal passei isso tudo. É, eu tentando voltar às minhas atividades normais, né, fazer caminhada, corrida, acabei fraturando o osso do joelho, né, então por esse motivo, eu estava fazendo live todos os dias, né, eu fiquei quase seis meses parado, afastado de novo, e quem sabe, né, que você que tem um parente ou já se afastou por um acidente do trabalho, você sabe que é uma guerra, você sabe que é complicado, a judia que vem nada do, do INSS é... é pouquíssimo, mal dá pra pagar a conta mal dá pra pagar aluguel, eu moro de aluguel eu sou rico, sou sou batalhador sou trabalhador igual vocês então, o youtube ainda isso aqui pra mim é um hobby, é um sonho né, o youtube um dia, pretendo sim um dia, quem sabe, a gente se vídeo de YouTube, mas por enquanto isso aqui é um sonho, é uma alegria, é um hobby que eu tenho, fazer vídeos, fazer trazer alegria pra você, então eu não ganho, eu não, eu não sobrevivo de YouTube ainda, né, infelizmente, mas um dia a gente vai chegar lá, tá bom? Então eu, eu acabei de sair totalmente do assunto, queria falar da BGS, mas acabei falando essas coisas pra vocês e não sei, às vezes tinha alguém aí do outro lado aí precisando dessas palavras, precisando desse incentivo. Meu querido, meu boneco, meu boneco, meu boneco, vai dar tudo certo, tá bom? Não fica tristidão. Por mais difícil, por mais complicado que tá essa situação, Deus vai te dar, vai te dar força, vai, você vai vencer, vai conseguir dar a volta por cima e vencer todos os obstáculos, tá bom? Quiser conversar, pode mandar mensagem aqui, falar alguma coisa se quiser. Se você for um assunto mais particular, pode mandar mensagem aqui no meu Facebook, aqui no privado do meu Facebook. É, eu não vou, vai, pode ser sigiloso, se quiser conversar, mudar privado, alguma situação está passando complicada que conversar, pode mandar aqui que eu sempre respondo pessoal, sempre tento responder todo mundo lá, tá bom? Mas, fique sabendo que eu tô aqui, o boneco tá aqui, e, e mesmo passando por lutos, altos e baixos a gente sempre vai estar tá tentando trazer alegria para você, sempre tentando estar tá incentivo para você, porque a vida é assim, parceiro a vida é assim, quanto a gente viver, vai ter luto. Enquanto tiver luta, a gente vai estar tá lutando, vai pra, cima, filho. vai pra cima, A gente vai pra e vai agredir, a gente vai pra cima e acabou, não é? Se nós não vencer, pelo menos a gente vai morrendo da. A gente vai morrer dando tanto tiro. tiro. ir pra cima, a gente vai morrer lutando, tá bom? Mas com certeza a gente vai vencer sim. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido. E eu vou estar na BGS. Conto com vocês, quem for lá, né? Na BGS, quem não for, vai estar tá assistindo. Com certeza vai beber lá, eu acho. Não sei. É, se assim for. E é isso, compartilha aí pro seu amigo, pro seu primo, pro seu parente, que, que se for, se você for, tenta me procurar lá, tá bom? Lembre-se, porque ser gamer é uma guerra. Fui boneco, chupa bife, fica não, como sorriso, vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço, meu querido, um abraço do boneco, fui!